Eu vou conversar agora com o Murilo Borges, que é gerente de produto da Anufarm, a respeito do, da solução que eles estão trazendo aqui para o Congresso Brasileiro de Tecnologia das Sementes, que é o Seed Protection. Explica um pouco para o nosso ouvinte do AgroLink como funciona isso. Leonardo, a Anufarm, como não poderia ficar também de fora desse segmento tão importante, que é a proteção de sementes, ela vem lançar hoje o Seed Protection aqui no Congresso Brasileiro de Sementes. Seed Protection é uma plataforma de soluções flexíveis para tratamento de sementes, onde engloba produtos. Nós a nossa grande fortaleza que são os produtos, tanto fungicidas como inseticidas. Temos as soluções aí a Pron, RFC e Carbomax na linha de fungicidas e inseticidas. Nós temos aí o Maestro, o Inside, Sadler e também o Adage. Então uma linha bastante completa para todas as pragas e doenças que atacam sementes e plântulas. Essa é a nossa base forte aí nos produtos. No entanto, é uma plataforma muito completa, que oferta também a, a linha de recobrimentos, em parceria com empresas de respaldo e de renome no mercado nacional, a, como a Biogrow, a Laborsan, a Incotec, são parceiros nossos. E também a, na, na linha de maquinários, né, onde nós temos aí empresas com grande expertise, grande know-how, como, por exemplo, a Momesso e a Grasmec, que são nossos parceiros aí também para acessar esse mercado. Então, a plataforma que também se preocupa com a agricultura, que se preocupa com os clientes e com a qualidade de sementes. Então, nós temos também um braço chamado serviços. Então, em serviços, nós temos a capacitação, sempre acompanhada de perto pela Nufarm, e também toda a questão de proteção do no manuseio de produtos e também de maquinários pelo agricultor, pelos ah, funcionários desse agricultor. Então, é o programa de sur tipo da no Farm, que é o no Farm Care, que também engloba dentro desse serviço. Então, é uma plataforma bastante completa né, e, e que tem como característica a flexibilidade, a liberdade de escolha. A Anufarm oferta todas essas ferramentas de forma muito ah, particular para cada agricultor, cada cliente. Ele vai é, montar aquilo que ele tem como necessidade e aplicar ali na sua área. Muito bem. E pode-se dizer realmente que a proteção, o segredo de uma boa colheita começa na proteção da semente, né? Sem dúvida. Nós temos plena convicção de que o grande e mais importante insumo no agronegócio, na, no nosso meio agrícola, é a semente. É ali que está embarcada a tecnologia, o germoplasma, todos os investimentos. E nós sabemos que várias pragas e doenças podem atacar já essa semente. E aí, uma vez ah, tendo prejuízo de perda de sementes ou de plântulas, nós não teremos estande e, por consequência, nós não teremos a colheita, a produtividade esperada. Então, a, se a base é a semente, nós temos que já proteger essa semente. E com a plataforma Seed Protection, nós estamos muito seguros em levar soluções ah, de forma bem flexível para o agricultor, para proteger realmente essa semente. Muito bem e nós percebemos no mercado se percebe que a NuFarm está investindo bastante nesse segmento né com certeza a, como eu disse a NuFarm é uma empresa que busca sempre levar soluções completas e gerar valor para o agricultor para o nosso cliente então não poderíamos ficar de fora desse mercado tão importante que é o tratamento de sementes então no, no último ano aí lançamos três produtos no segmento e completaram o nosso portfólio de produtos para que uh, lançássemos a nossa plataforma. Muito bem, muito obrigado Murilo e sucesso no evento. Muito obrigado Leonardo, sempre à disposição, prazer ser sempre parceiro aí da, do AgroLink no agronegócio.